Pranam Guru, meu nome é Kapil Dev Behel. Na nossa busca por uma vida melhor, crescimento e qualidade de vida, os seres humanos estão a esgotar os recursos naturais. Ouvimos das gerações mais novas acusações sobre o enfraquecimento da ecologia no planeta, meio ambiente. Acredita que os seres humanos estão a dirigir-se para guerras da água e desastres antes que saiamos do abismo? Ou tem fé na ingenuidade humana? Isto é... Veja, temos que entender isso. Estamos falando de todos os tipos de coisas. Neste momento, eles estão negociando seriamente em Paris, onde a Índia e outros países que são chamados de países básicos, que... Essencialmente, esta é uma ideia da qual temos falado durante os últimos 20 anos. Tenho falado sobre isto em vários fóruns, dizendo que... Vamos falar da divisão per capita do consumo e da pegada de carbono. Se fizermos isso, na Índia, quase não temos pegada, porque a maioria das pessoas vive em barracas. Na verdade, elas não consomem nada, elas não deixam uma pegada de carbono. Se um homem desaparecer amanhã, ele não deixou uma pegada, certo? Mas eles querem algo diferente. Este é um acordo que será... Tem que ser negociado rigorosamente e isso está acontecendo. Deixando isso de lado, o que você está tentando fazer, no fim das contas, é reduzir a aspiração humana. Não terão sucesso. Acredite em mim. Tenho conhecimento de pessoas que nas suas casas na Califórnia, antes conduziam Prius, agora mudaram todos para Tesla. Mas, na garagem tem duas Ferraris. Ou tem um grande SUV, ok? Isto é para quando elas vão para o escritório, quando vão para encontros sociais, querem ser vistas no carro elétrico. Quando saem com a família, querem acelerar no carro de seis cilindros, certo? Então eu digo que não podemos diminuir as aspirações humanas. O melhor é diminuir as populações humanas. No início do século XX, nós éramos 1.6 bilhões de pessoas. Hoje somos 7.2 bilhões de pessoas. Na Índia, em 1947, éramos 33 milhões de pessoas. Hoje somos 1.2 ou 2, 1.25 bilhões de pessoas. Portanto, nós nos multiplicamos três vezes, quatro vezes. Somos legais, mas somos muitos. Precisamos entender isso. O planeta só consegue sustentar uma determinada quantidade de vida humana. E, acima de tudo, por causa da capacidade tecnológica que temos hoje, consumimos, provavelmente, o que 10 mil homens consumiriam mil anos atrás. Um homem, estou dizendo. Um ser humano consome o que 10 mil seres humanos consumiriam mil anos atrás. Portanto, quando este é o caso, o mais simples é projetar ou planejar para uma população Menor no futuro. Mas, neste momento, as Nações Unidas prevêem que em 2050... Em 2050, teremos 9.6 bilhões de pessoas. Em 2075, teremos 12.1 bilhões de pessoas. Eu quero só que você imagine a sua vida neste planeta. Eu e você podemos não estar aqui, mas... Se esta projeção se tornar uma realidade, os nossos filhos e os filhos deles, façam o que quiserem. Eles não poderão viver bem. De qualquer modo, se não controlarmos isso conscientemente, a natureza o fará de uma forma cruel. Não é que nos será permitido simplesmente procriar desta forma? Algo irá acontecer, certo? Acontecerá algo com o qual não saberemos como lidar, e as coisas acontecerão de maneiras cruéis, mas o próprio orgulho de ser humano é que nós podemos fazer o que queremos conscientemente. Isto é algo que temos que assumir. Todos os líderes mundiais têm que levantar essa questão. Os líderes no planeta, nessas reuniões de Paris, em vez de falarem sobre quanto você vai consumir, quanto é que eu irei consumir, o que você tem que fazer, por que não dizemos que até 2050 teremos 4 bilhões em vez de 9,6 bilhões? Por que não? Tudo o que você tem que fazer é não se reproduzir. As pessoas falam sobre o benefício econômico de ter uma população jovem, definitivamente é verdade, neste momento temos. Temos que tirar proveito disso. Mas, isso foi há alguns anos, em 2006, quando estávamos em Davos, havia um grande número de ministros sindicais e outros, todos se vangloriavam, somos a nação mais jovem, somos a nação mais jovem. Eu fiz uma simples pergunta, onde estão os mais velhos? Eles disseram, não, não, nós somos os mais jovens. Tudo bem, mas onde estão as pessoas idosas? Na Índia, as pessoas não envelhecem, elas morrem muito cedo. É por isso que somos a nação mais jovem, é bom que você saiba disso. Podemos aproveitar a situação agora, mas não podemos nos orgulhar disso. Isto não foi algo que criamos, foi algo que infelizmente nos aconteceu, porque em 1947 a expectativa média de vida de um indiano era de 28 anos. Hoje em dia é de 64, esta é a média. Mas eu digo a você, se você dividir urbano e rural, o urbano pode ser cerca de 70, o rural cerca de 50. 50 não é hora para um homem morrer.